Quatro anos depois, a minha chance. A minha chance de se reconciliar com o Wave GL. Tem que fazer o clutch, velho. Não creio nisso. Que lindo, velho. Uai, pai, joga. Por ironia do destino, fui jogar um competitivo no CS2 com o meu amigo Luquinhas e caímos na mesma sala que ele, ele mesmo. O polêmico professor do CSGO. Desde a minha adolescência que eu sou polêmico, apocalíptico. Fala pra fora, brother, ó. Oi, tudo bom? Tudo bom? Mano, posso só passar um? Não, não, não! Só calou, Boop. Fala essa você tá escondido, cara! Você tá escondido, seu filho! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Gameplay com Wave. É isso mesmo. Vai, tô modo gamer, Essa é pra você, irmão. Wave. Nada pra. Irmão, o wave rushou, mano. Peguei um aqui, velho. Tem mais aqui. Caraca, eu não peguei a arma desse cara. Pode Mac, velho. Né? É sacanagem. O Wave tá na base. Bomba aqui, hein? Bomba aqui, bomba aqui. Tem mais um fundo, um né? Tá fundo ainda, tá fundo ainda. Dois fundos, eu acho. Irmão, tô miado, Levanta a mira azul. Não morre, laranja, não morre, laranja, não morre, não morre. Vai ficar de boa, laranja. Desculpa, desculpa, desculpa. desculpa, desculpa, desculpa. <risos> eu também janta. Fica de boa, fica de boa. Meu de Deus, o que ele tá fazendo. Caralho, os caras são muito. Ah, irmão, Boa, guys, linda. Valeu, valeu, professor. Ah, tem uma coisa que legal pra falar. Às 19 horas eu estarei lá no Groselha Talk batendo um papo sobre CS2 com o Muka Mirsoca e o Gordox. Então, às 19 horas, aguardo vocês lá no youtube.com.br. Vai ser bem legal.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 Olha a tropa, cachorro, luquinhas, mosca. Vamos Eu falei esquerda. O peru vai pro canto do NIP, cara. E aí, rapaziada? Opa, salve, Wave, Vamos jogar a Caralho, ele vai ficar, mano. Cara, o Wave tá trolando a partida. Ah, Wave, velho. Tô tirando, mano. a ah, boca, ah, Varanda, gente... varanda, varanda. Eu vou abrir aqui. Escuro, tô Valeu. nem aí. Vou olhar varanda, olhar varanda. Eu achei escuro já, mano. Não tem como não. Nada, nada tanto escuro. Tomei varanda, varanda dois. Relaxa, Luquinhas. É um normal evitar, tomar um primeiro round aí. Vários aí, ó. Muitos, muitos, muitos, mano. Ô, oh, o oh. ô. Oh. acordou. Oh, dei de novo, dei de novo. Vou matar porque é palmeirense. Eu odeio palmeirense. Não, não, não, não, não, não, nós é campeão. É gol do Roger, é gol do Roger, é gol do Roger. Ah, bomba, a bomba tá aqui, não plantou, esqueci, mas eu vou pro, pro X1. Toma! Eu vou pro X1, papai. Ah, não. para. vem para. Para. Para. Para. Agora, agora, família. Ai. O autismo é um tipo de distúrbio muito interessante. Oh que. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Wait! Wave. wave! Wake up, wave! Mano, tem muito fundo aí. Caraca, MP7 do Lugin 2017 Aqui, ajuda aqui Mira aí, mira aí, Ruxim Boa, vamos tomar essa pra abrir aí, por trás família, aqui, família. ó Aqui, ó, boa Banguei meio pra vocês aí Bomba tá aqui, hein, galera Tá fundo Meu Pablo? <risos> Meu amigo. cara largou fundo, eu vou ver aqui É fundo, é fundo, é fundo Ó, já foram fundo, já foram... Tem pra cá, hein, cara. Muito tem pra bom. cá, hein. Meu Deus! Eita Agora Bora fugir, Toma! Todos, todos, todos, todos. Olha que desorganizado esse time. Tá faltando um IGL. É, todos é todos. <risos> cara, mas tem um re... IGL, mas, mano, ele tá muito tímido. <risos> Nossa, minha câmera não tava ligada. Mas agora tá. Boa. Burro! Burro! Burro! Tá faltando... Linda. Banguei, banguei, banguei. Caraca, hein. Wave mais cachorro, com um 337. Quem diria? Ah, não. Meu Deus, uma bala. Um X1. Não! Ah. Pra direita, Luquinhas. Ele tá no azul. Eu sei, eu sei. Meu Deus. Não é possível, cara. Mano, vamos, vamos forçar aí, rapaziada. Deixa eu desmocar uma aqui. Tem ria? tem nada. Varanda, família. Cuidado, cuidado. Varanda, varanda, varanda. Passou, varanda, passou, passou, passou. Nada a B, viu? Relaxa, Luquinhas. Fica meio. Peguei varanda. Ó, C4 caiu aqui embaixo. c aqui embaixo. Nossa base, nossa tô base. Tô quase trabalhando. Deixa comigo. Corre, eu acho que é fundo esse, hein. Boa. Caraca, o Wave elogiou, Corre! Sério? Ali, ó, chat. Ué! era multa mesmo. Tô indo na contenção sua, Wavezão. Tomei e fui humilhado no fundo. Oh Luquinhas! Cara, tudo que eu queria, mano. Na vida, duas coisas. Primeiro. Ela foi lambendo minha pin... A oportunidade de comprar o nome de Milionário do Thiago Fint e a Black Belt do já? Vai trabalhar, mano. Por baixo do pai. Nada B, tá? Pode sair da B, nada B, nada B, pode sair da B. Oxa, oh, ó, que fofinho. Ó. Nem o cara tava fazendo ali velho. Cachorro e wave no clutch. Clutch dos sonhos, clutch dos sonhos. Irmão, o que, que você pretende fazer aí? Boa, boa. Vou bangar uma aí, wave Banguei bombe. E vou matar o cara aqui, ó. Ah! Rampa, wave Rampa. Meu Deus! Tá, tá aí, cara. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Nossa! Joga muito. Joga muito. Tô com você, parça. Ah, mano, como que eu só matei um, velho? Irmão Wave. Esse é o nome dele. Mano, eu tô conhecendo ele agora nessa partida, mas eu já considero o irmão. Não, nada a ver. Irmão Wave, irmão precisa Wave. de você. Ah, não. O que, que é isso, Caraca, ele humilhou. Do tá? Os dois bombes, os dois bombes. Meu Deus! Dois clãs seguidos dele. Não é possível. Ele é muito bom, velho. Dois clãs seguidos dele. Como assim, cara? Mano. Meu Deus, mano. Mano. Você joga muito. Agora eu tô repensando se o curso dele realmente, mano, apetece, velho. Então, talvez talvez seja uma boa. Ué! Sai tá daqui, seu cachorro. Tem varanda aí, irmão Lucas? Tem escuro barro. Bora andar andar? Varanda, varanda, varanda e varanda, meio, varanda, meio, meio Wave. Cuidado. Você esqueceu que sou eu aqui, né? Nossa, ele pinou muito. <risos> Joga muito, já. Os dois estavam varando e meio, velho. Acho que eles vão pra B, mano. Nossa, você tá Nossa. na porta já. Mas é normal, todo mundo pina. Galera, faça tudo e vai todos A. Fica com a WP meio B. Força tudo e vai todo usar. Dominar fundo ou fica bombe? É, dominar fundo. Vamos, vamos, vamos aqui. Fundo wave. Mas eu matei aqui, Deu uma massa. No onde? O Wave não passa cal, véi. Você tá matado, ele não? Uau! Cara, de onde tem tá esse tiro, véi? Ah, não entendi também. Tô direita no meio. Wave. Eu vou pegar um por um, cara. Nossa, Olha isso aí, Passou o um milhão do meu vídeo Mano, eu só queria orgulhar o meu professor, velho Tô triste Tô triste não tô feliz Vai, tô no modo gamer, foda-se Essa foi você, irmão, Wave Nada bem Irmão, Wave rushou, mano Peguei um aqui, velho Tem mais aqui Caraca, eu não peguei a arma desse cara? Pode ir, é de Mac, velho, é sacanagem Wave tá na base Bomba aqui, hein, bomba aqui, bomba aqui Fundo recuou, família, família. Porra, que bang do cão, hein? Tem mais um fundo ainda. Um né? Tá fundo ainda, tá fundo Os dois fundos, acho. Levanta a mira, azul. Não morre, laranja, não morre laranja, não morre, não morre. Vai ficar de bola, laranja. Desculpa, desculpa, desculpa. <risos> é que eu tô Janta? Fica de boa, fica de boa, fica de boa Meu Deus, o que ele tá fazendo? Caramba, o caras tá muito bom Ah, irmão, obrigado, obrigado Boa Boa, guys, linda Valeu, valeu, professor O SESC crashou Lucas Não, não, não, não, não. Eu Voltei, galera, deu um crash aqui Cara, ah, tô com zero de dinheiro Ela é a pobre da turma Nada bem, nada bem, nada bem, nada bem, nada bem, nada bem, nada bem, nada bem. Eu dropei A pro professor, tá? Vamos ver o que ele vai fazer Ó, dois bases aqui, dois bases aqui Não é possível. Fundo... Cara, eu sou muito ruim, mano. Vocês viram? Eu sou muito ruim, velho. Por que? Você pinou dos caras parado. Pô, oh, mano, eu sou horrível. Ó, Não, mas esse daí é pior. Esse daqui é pior. Tá lá no meio. Caraca, <risos> ah, <risos> tá duro aí. Também? Wave cachorro, irmão gêmeo. É, então. Fala e inferno no mesmo time. Daqui, cara. Eu desisto, eu desisto, eu desisto, eu desisto. Ah, o Lucas, não, pô, aí não, cara, aí não, mano. Pô, cara, mexeu o coelho e mexeu comigo, velho. Vai tomar no meio do seu amigão, vai. Opa, queimou. Ah, queimou, queimou, varanda. Queimou, hein, queimou. Queimou, varanda varanda, varanda, varanda, varanda, Que varanda. Lindo, Vai, pai, joga. Valeu, boa. Caralho, cara. Ele elogiou. Caralho, cara. Caramba. Caramba. Segue ele, galera. Ele, segue ele, segue ele. A ah, cal dele ó é uma cal bem famosa. Ah, escuro baixo e né, meio B. Não, nossa, escuro, escuro baixo e varanda. Caraca, tomei uma dura aqui. Que isso, velho? Pula aí, poxa. Tô apanhando feio aqui na varanda, velho. Pera aí, é. tomei, Lucas. Tomei. tomei, Lucas. Aí, ó. Olha o que você faz, mano. Nossa. Ah, Lucas, presta atenção, mano. Que atenção, Ele vai <risos> é Ele foi cara. da frente, velho. Eu vou estourar escuro baixo meio B aqui, rapaziada. Espera, né? aqui é outra. Tem uns dois 3B. 2B, 2B, 2B, certeza. Valeu. Oi, visão, passa a call aí é pra nós. Passou pra nós? Igual eu, eu me arrependo que vai tá ficar aqui. Parabéns. Parabéns. Parabéns. Parabéns. Passei, passei a pulsa aqui agora, Peguei hein? Peguei lá, Ria! Relaxa! Rembush, Rembush, Do primeiro pulo, hein? Pra lá! Primeiro pulo, primeiro pulo! E tá de Oh! Oh! Nice! Vamos! Nossa, essa paca tá linda demais, hein? Caralho? Dá pra dar uma ajudada? Ah, não, mano. Ô, o Wave tá dando first kill todo round e tá trolando de ah, propósito. Também, ó, o que ele tá fazendo na live, mano? Dando um acorde. O que, o que, o que, o que, o que? Dando um acorde. Os 14 acordes mais usados do mundo. Também um Wavezão. Caraca, eu vendo? mano, eu caguei. fez um pouco mais cagado Isso então, agora já era, porra. já era, parceiro. H.E. H.E. H.E. H -E, H -E, H -E. Mosca, mosca. Macei, macei, matei, matei, matei. Perdei esse round aqui, já era, tá? Puxou fundo, eu sabia que isso ia acontecer, velho Entra a varanda, entra a varanda Eu sabia, tinha só tirar a cara Ó, 3x2, galera, acabou o Melhor dele tirar a cara, o melhor dele tirar a cara Gente do céu, sobrou logo o Ciclope Ganhou, cara. Boa, boa, boa Cara, tá sendo muito prazeroso jogar com Wave, mano Muito prazeroso, velho O bicho é foda, velho Não, não, safe. Relaxa, Bequinhos, tem mais um ano. É, você matou onde? Esse aqui foi bem doloroso pra eles. E esse daqui foi bem pinão também. Miado na... Linda wave. Linda wave. Eu mato e quando eu pino, o cara, mano, completa ali a kill. Tô falando. Dá pra jogar a liga aberta. <risos> Wave. Nossa, alguém já testou essa arma aqui no, no Source 2? Tinha uma época Uau. que ela era boa, hein, mano? O vai passar a varanda. Passar com ele, mano. Caraca, alguém queimou aí. Tamo queimado, tamo queimado. Plantei pra varanda. Maravilha. Mano. Nos encontramos depois de 4 anos, né? Quem não lembra daquele vídeo que eu postei em 2019, jogando contra ele. Deu uma chutada, mano. Nos encontramos aqui novamente e a parceria deu certo. Juntos, 52 é. kills. Mais 9 do Luquinhas. É. <risos> Mais 9 <nove> do Lupinas, <risos> 61. <risos> <risos> Tamo junto, Wavezão, mano. Caraca, eu me dei uma igualzinha do um gaúcho aqui. Olha o filho da mãe, velho. Olha o que ele faz com isso. Nossa, sorte que o Wave tá vivo, velho. Senão a gente ia perder esse round. Chato. Ai. Hum, que timing, velho Oi hum. vi, você tá indo contra os seus princípios Nesse tipo de jogada, você não, não puxa granada, tá ligado? Susto, foi mal, foi mal, desculpa Caraca Tô com uma raiva, bicho, tô com uma... Você ele... Ah, só deve ter um, guys Ah, só deve ter um Rampa, rampa, rampa. Rampa, rampa, rampa, Abre e bota a mira, cara. Pelo amor de Deus. Tá base. Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer, Wave. Ai, tá de scout. Tá bom, 32x22. Já que eu joguei muito. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Acabou. Im possível, cara, que é Im Minda, ah, impossível o cara ganhar esse mal scout. Impossível. Lindo, linda. Senhor das armas. E o Wave é a grande estrela do time.